Falam bem para mais vídeo e hoje vocês estamos aqui depois de mais de milhões de anos depois Mil milhões de anos depois Gente, eu tô sem aqui meu cachorro Eu tô fazendo as assim, porque a é mediação um que eu dele aqui ó Ele quer dormir Esse é o pé com vida O pé sem vida Ok, ele vai ficar aqui no roblo. Fica assim. Isso, fica aqui. Fica aqui. Não sai daqui. Ele vai ficar aqui com decorrer do vídeo. Pronto. Ele tá falando oi. Oi. Oi. Precisa encostar a cara da minha cara. A cara da minha cara. Bom, hoje vamos mostrar como conseguir. A orelha, né, Pet? Bom, é essa a orelha de aço. Cadê esse seu narizinho daqui, tá? Aqui, então, vocês vão aqui no Roblox.com barra promocotes. Primocotes. O que tu quer? Então, gente, o código é.. Eu vou aumentar mais pra quem não vê. É esse aqui, ó. Au! Um É isso aqui, ó. Esse código aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Vou dar um soco nesse unicórnio. Aqui, aqui, não é Walmart não, gente, calma aí, né, patrocinando tá uma coisa que não para tocina Gente, aqui, ó, é esse aqui, ó, Al -mart Me Mexes 2021, não deu Bom, gente... É porque clicou duas vezes. Porque meu mouse aí tá com certos problema que clica duas vezes. Mas é esse código aqui, ó. É 2021. Ao março de 2021, ok? É porque eu cliquei duas vezes. Aí eu vou aqui. Ô, gente, ignora isso aqui, tá bom? Eu não pelo pelo eu ainda. É essa aqui. Gente, meu Deus, porque eu tô sem cabelo? É, é verdade, né? Eu tô sem cabelo porque eu tava testando umas coisas, né? Né, unicórnio? O princípio todo... Vamos mostrar. Gente, eu amo ele orelha de coelho. Ok. Calma aí, deixa eu... Peraí, será que é um cabelo que combina? Aqui, ó. Bem colado na cabeça, né? Nem a cabeça entra direito aqui. Oh, tive uma ideia! Agora sim vai ficar lindo. O que que foi? O que que tu quer? Aqui... Ai, ah, lindo, gente, ficou lindo, ficou assim, é. aqui ó, gente, olha que lindo, é sério, gente. Eu gostei muito desse dessa cabecinha com esse negócio. Eu tô me sentindo linda, sabia? Então me senti linda, tá bom. Mas então pessoal foi esse vídeo se vocês gostaram gente Me segue meu blog Me segue meu blog Me segue meu blog Me segue meu Me que eu traga esse unicórnio Que no parqueto que Que eu vou pegar ele que os orelhas Que ele não tem Ah, ele tem sim, Mas então pessoal foi esse vídeo se vocês gostaram gente. Então, gente Se inscreve no canal deixa um like Tá bom? Compartilha o vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amiguinhos. Yeah!